Esses são os três momentos em que o Kratos fica mais puto na saga do God of War. Em terceiro lugar ficou no God 3, onde ele não fala nenhuma palavra, mas só a cara que ele faz, já diz tudo a raiva que ele está sentindo ali no momento. Em segundo lugar ficou no God of War 2, na boss fight contra o Kraken. Aqui, o cabeça de Roland ficou tão brabo com o Zeus depois de ter matado o seu último espartano, que nem viu o Kraken quando estava chegando. Mas o maior momento de furo do Kratos é quando seu irmão Demos morre no Ghost of Sparta, quando o Kratos simplesmente liga o um modo cabeça de Rolão endoidado.